Olá, eu sou Melissa Varanche, e hoje eu completo 30 anos. Estou ótima com isso. Se nesta segunda-feira eu estou me tornando uma Balzaciana, significa que eu nasci nos anos 80, e faço parte de uma geração que alguns cientistas sociais chamam de Geração Y. A geração Y, então, encerra todos aqueles que nasceram no final dos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. E que, teoricamente, cresceram junto com a internet e as tecnologias nos lares de todos. Só esqueceram de avisar para esses cientistas sociais que a galerinha que está no interior de Minas, que não teve a mesma infância da elite de Salvador, não teve a mesma infância do que um menino de classe média em São Paulo, não teve a mesma infância de um pobre rapaz latino-americano, muito viadinho, num no engenho novo no Rio de Janeiro. Então, para começar, a geração Y já é uma tragédia, porque é uma falácia. Nós não podemos ser todos chamados de uma mesma geração porque nós não fomos criados da mesma forma, nem com o mesmo dinheiro, o que afeta diretamente o acesso às tais tecnologias. Aqui no Brasil, é interessante perceber que essa foi a geração do finzinho da ditadura que então nos esperavam muitas coisas. Esperavam que nós fôssemos empreendedores que tivéssemos acesso à informação a qualquer momento, que nós revolucionássemos os meios de comunicação. Sem precisar comprar a Barça, que ficava naquela estante imensa. Agora qualquer pessoa pode digitar no Cadê e achar uma informação e estudar naturalmente. Com essa coisa toda de acessar a informação a qualquer momento, estavam esperando que nós rompêssemos com a tradição binária de como se aprende as coisas. Alguém ensina e alguém aprende. Alguém ensina e alguém aprende. Dessa vez, esperavam que nós aprendêssemos sozinhos tem uma curiosidade sobre como funciona o Japão vou lá, digito ENTAI então os nossos pais esperavam que nós rompêssemos também com as formas de produção nós fomos criados para produzir tudo, ter ideias novas, revolucionar o mercado, todo mundo fazer tudo sozinho, criar vários sites né, mais peças. esse negócio todo, é tudo esperado que nós, que agora estamos alcançando os 30, 35 anos, tivéssemos resolvido, e aí com tudo isso que as pessoas esperavam da gente continuamos elegendo o Bolsonaro Deu merda, né? Muitos dos meus colegas e das minhas colegas de 30 anos Ainda não se acharam na vida Estão desempregados Mudando de projeto Fazendo drag Nós fomos criados Como se tivéssemos que mudar o mundo o tempo inteiro Quantos mundos precisam existir Para cada criança de 70 a 90 mudar o mundo? Pensa aí Outra coisa Para seguir um modelo de mundo que deveria ser criado, certo? Só que é impossível, porque quando abre as portas do inferno, a boiada passa, não tem nada de novo. É só os bois, entendeu? Um atrás do outro. Ou seja, não deu tempo para a gente mudar tanta coisa, por quê? Porque o capitalismo começou a produzir novas mídias sociais e formas de tecnologia mais rápido do que os jovens de 30 anos conseguiam dar conta. A tal da obsolência programada, ela foi inventada pra gente. Nós já estamos obsoletos. Eu não tenho um Snapchat. Sabe por quê? Não é porque eu não mando nudes. Porque eu não mando. Mas é porque eu não sei usar. As coisas não são mais autoexplicativas. O Orkut, ele era um negócio que qualquer um conseguia usar. Ele entrava, tinha as coisas pra você preencher, você preenchia e ia ser feliz. Que share o tenha. Sua boate cósmica. Agora não! Agora, quando você é entra numa coisa nova de, de rede social, você precisa de alguém com 10 anos pra te explicar. Você não tá entendendo. Eu tenho 30 e eu já não consigo fazer as coisas que a minha mãe também não consegue fazer. Ela tem 60. Acabou pra mim, gente! Eu preciso de um namorado de 18 anos. Aceito currículos. E aí, você que não tem 30 anos, me pergunta: Melissa! Oh, Melissa! Quando teve nada de bom nessa tal de geração Y? Tem sim. Porque se você pode sair de drag na boate, pegar um táxi e não tomar porrada, é porque teve a galera antes da gente e teve a gente. Foi durante esse período e com as pessoas que nasceram e cresceram na geração Y, geração Y, que nós aumentamos a discussão de direitos humanos. Conseguimos colocar em pautas legais nas academias, no movimento social, o direito da mulher, o direito de negros, o direito das pessoas cadeirantes, das pessoas com necessidades especiais para educação, o direito da... eu já falei das mulheres, mas não sei que eu falei. Já esqueci, direitos LGBTs. Os atuais adultos pelo menos tiveram acesso a essas informações. E se tudo der certo, a gente tentar ser otimista, podemos tentar uma mudancinha para que a geração futura passe menos preconceitos que nós passamos. E consequentemente, que as pessoas que vieram antes de nós passaram. Mas eu tô falando isso de uma forma muito geral, porque não dá para a gente introduzir uma geração inteira num país tão grande quanto o Brasil. Como eu falei lá no começo. As pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, interior de Minas, de Paraíba, Salvador, têm educações diferentes, são diferentes gerações Y. Não dá pra falar que todo mundo vai viver da mesma forma, ainda. E foi graças a nós, meu amor, que você tem um Xbox One na sua televisão, tá? Porque a gente comprou videogame pra caralho. A gente jogou videogame pra caralho. Se você tá vendo Naruto, é porque eu vi muita Sailor Moon, tá, meu amor? Porque a manchete abriu, foi muitas portas pra vir o Japão inteiro pra cá. Fazer o e tudo pra cá. Você tem que agradecer pra gente. Você tá com artrose hoje com 15 anos, é porque a gente colaborou pra vir isso pra cá, tá bom? E se você tem o hoje em dia, é porque a gente comprou muito CD do Backstreet Boys. A gente comprou muito CD e cassete das Spice Girls. Vai ter agora a renovação, elas vão tudo de novo. Aí só vem de novo porque a gente comprou muito naquele tempo. Compra pra caralho. Só teve a abertura da Copa de 2014. Não teve Copa nenhuma, fez as Olimpíadas. é o que eu tô falando. 2012, inclusive. O que se esperava que a geração Y fizesse, não era. Passar o tempo inteiro vendo Charmed na internet. Com pornografia e jogando Ragnarok. Era esperado da gente, a tal geração Y com acesso às tecnologias, que nós mudássemos certezas do passado. Como o Estado não pode influenciar na economia, como meninos têm pênis e meninas têm vagina, como todo mundo deve casar, crescer, reproduzir, ter filhinhos e ser feliz monogamicamente para sempre como azul para meninos, rosa para meninas, como travesti é uma criatura de segunda classe. Nós devíamos ter mudado isso e nós falhamos miseravelmente, porque estávamos muito ocupados jogando Sonic 2. Quer dizer, a gente pegou todo o potencial de aprendizado, de mudança do mundo e ficou perdendo tempo por aí. A procrastinação é uma invenção nossa, vocês só estão pegando a rebarba. Então, era só isso que eu tinha pra dizer, porque tem uma festa no iate maravilhoso ali, a Yangaba 2, que faz um caminho fantástico, exclusivo entre Praça 15 e Niterói, tá? Tchau! Nossa, o Alzheimer tá batendo, ó, já é uma precoce. 30 anos já tem que tomar o quê? Ginkgo biloba, cogumelo do sol. E aquela mulher com aquela voz assim, não sei o que ela vende, mas a minha avó toma de que é ótimo.